Esses corredores guardam história, a história do mundo, da UFSM e das pessoas que passaram por aqui. 50 anos atrás, era inaugurada a Biblioteca Central no campus-sede. De lá para cá, o espaço contribuiu na formação de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Mas a biblioteca não é apenas uma parte da história da Universidade. Com o passar dos anos, ela se adaptou às necessidades das pessoas e se manteve importante para o funcionamento da instituição. A biblioteca, no seu conceito, né, biblioteca, né, biblioteca, tem o livro e tem o Teca do espaço de guarda de livros. Mas não é só isso, e a gente sabe. É um local de inspiração, é um local de criatividade, é um local de interação entre as pessoas, os saberes e o conhecimento. Então, é um, é um ambiente que se propõe a acolher a comunidade acadêmica e também as pessoas da sociedade que possam vir aqui para aproveitar os serviços. Né? Hoje a biblioteca dispõe de um acervo de 370 mil exemplares, entre livros, revistas, dissertações, teses e outras publicações. Diariamente mil pessoas circulam pelo local e para atender a todos são 40 servidores divididos em seis setores. A estrutura oferece lazer e entretenimento através de jogos de tabuleiro e quebra-cabeça, além de possuir espaços de descanso e estudo. A gente aqui na Biblioteca Central também trabalha muito nesse paradigma do acesso. Né, do espaço né, de convívio que a gente está proporcionando para nossa comunidade, do acesso que precisam né, de, de materiais informacionais, uh, pesquisa, enfim. Então eu vejo a biblioteca permeando todos os locais da nossa universidade. É um, é um, é um paralelo entre a, a parte acadêmica, a parte da extensão, a parte da pesquisa que a gente tenta fazer e abraçar aqui dentro da Biblioteca Central. Há 50 anos, o reitor fundador José Mariano da Rocha Filho idealizou uma biblioteca que estivesse à altura da primeira universidade pública do interior do Brasil. Sua estrutura, inspirada no movimento modernista, tem como característica valorizar a relação das pessoas com o ambiente. A arquitetura moderna ela é baseada principalmente por uma racionalidade, né, uh, na, na, na construção da edificação, atendendo de forma muito precisa o programa de necessidades e a funcionalidade do uso do prédio. Um ambiente mais resguardado para o acervo, um ambiente mais fenestrado com os pilotis marcando o acesso e área de convivência e um outro ambiente mais resguardado com controle de iluminação solar, que é feito pelos brises, né? ou nas fachadas com menos insolação com janelas em fitas, proporcionando então assim os ambientes de estudo e concentração dos alunos. Obras como essa, presentes no campus da UFSM, fazem da cidade universitária um modelo de referência para a arquitetura moderna. Nossa biblioteca ela foi construída uh, entre o período de 65 a 1972, no ano de sua inauguração, né? uh, e ela faz parte de um contexto uh, brasileiro na época, vamos chamar assim, da terceira geração da arquitetura moderna, que é o período áureo, na verdade, da arquitetura moderna brasileira. Esse período transcorreu entre 1945 a 1978, mais ou menos. Né? Então, o próprio campus da Universidade Federal, ele também foi criado neste período. Mesmo, mesmo, mesmo intervalo de tempo da construção de Brasília, por exemplo. E um prédio que tem como característica dar funcionalidade aos seus espaços, deve garantir o acesso pleno a todos. A Biblioteca Central conta com serviços que contribuem para a inclusão e acessibilidade na UFSM. Como a questão do acesso à informação para nós, bibliotecários e equipes de bibliotecas, é muito importante, a gente desenvolveu esse espaço aqui com uma parceria, um projeto com a Coordenadoria de Ações Educativas, e a gente dispôs as pessoas no ambiente térreo, ou seja, mais acessível, Uh, mobiliário adaptado, computadores com leitores de tela, com NVDA, com lupas eletrônicas para pessoas com baixa visão e toda uma circulação que permite uh, uh, uh, os não obstáculos a, esse, a essa circulação e o acesso à informação. Para cá vieram também o acervo Braille e os audiobooks. Então esse espaço está aberto não apenas para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade e temos parceria já com a Associação Deficientes Visuais de Santa Maria. A biblioteca coordena dois serviços essenciais para o funcionamento da instituição, o portal de periódicos e o manancial, que reúnem a produção científica da universidade. A internacionalização da universidade através da biblioteca se dá de diversas formas, mas uma extremamente impactante que faz aparecer o nome da universidade em todos os países do mundo. A própria estatística dos das motores de busca mostram isso. É o acesso ao que se produz na universidade através desses portais, desses portais e repositórios que a gente tem para expor o conteúdo para todos. E isso é bem interessante porque estimula a nossa produção acadêmica à medida que vai tendo visibilidade, vai ganhando visibilidade, e a discussão né, sobre aqueles pontos que estão sendo abordados nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos científicos, isso também com essa projeção acaba tendo um debate maior, uma discussão maior, uma conceituação maior, e isso é bem interessante para a nossa comunidade.